E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo Estamos aqui, seguinte manos Bom, quem não teve aquela curiosidade Quando você tá ali entrando na casa do Michael E o Jimmy tá saindo com a bicicleta Ou a Tracy saindo tá com seu carro Pra onde que eles vão? Pra onde que eles vão? Bom, não sabemos, mas nesse vídeo aqui Bem legal. Vamos ver pra onde a Tracy vai, irmão. Vou, vou já dar o play aqui. Deixa o seu like, comenta alguma coisa aí. Se quiser tá mais próximo, minhas redes sociais tá aqui na descrição. Beleza? Ali, ó. A empregada é a 3 Ó, tá difícil. Normalmente sempre tá Trace ali, ó Junto com o Jimmy e a Amanda, né? Nessa área Ah lá Entrou, trocou de roupa Ah, inclusive tem um Digamos que um easter egg, né? Lá no Vou deixar o vídeo correr, eu falo Olha lá, a Trace vai entrar no carro Ih, rapaz, tá correndo Ela correndo é muito engraçada, velho Eu fiz um vídeo há muito tempo, atrás Caramba, mas um eu... E... Colocando os personagens pra correr, né? Pra ver qual é o mais rápido, né? E... Olha só, rapaz E ela corre muito estranho, cara Olha pra onde que ela tá indo, irmão Pô, mas o Maicon não tá dando... Tá dando muito na cara aí que você tá seguindo ela, hein? Não sei se vocês sabem, mas tem um ursinho, né? No camarim desse, de, desse clube. Muita gente deduzia que ela trabalhou aí, né? É o clube de... Essa música tem... Acho que não tem não, né? Olha ah lá, o, o Floyd tá ali, Pois Depois que o Trevor, ele... ele reside aí, né? Ele, ele, ih, rapaz, olha lá! Caramba, apareceu... Esses vídeos é meio perigoso, né, mano? Ah! Olha lá! Rap... Rapaz. Deu um emprego novo dela aí, velho. Foi pro clube aí, galera, ó. Vê pro clube. Dançando ali, ó, lá. Ih, rapaz. O vídeo é curtinho, o vídeo é curto, bem rápido. Caramba, não pode ficar aparecendo muito essas imagens, velho. Rapaz. Pegou uma. Olha ah lá, tu vai tomar uma mel. Ih, caramba, é ela ali entrando? Não, não, não, não. Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Olha ah lá, tracer irmão. Olha ah lá. Ih, o... é o Lester, mano. Porra. Ih, caramba, é o Lester. <risos> Ai meu Deus do céu, cara. É o Lester, irmão Aí, foi lá pro pra área restrita. O Lester, parceiro. Bom, todo mundo já deve ter entrado nesse clube aí, né? E sabe o que acontece aí, né? Inclusive dá pra você. Ih, rapaz! Não, o Lester. E ah, a caçamba e a segura. Caramba, irmão. E aí, Deus? O lester, né? <risos> lester não tem nada a ver com isso, irmão. Oh, Mike, espera aí, porra. Pegou o carro dela? Ih, rapaz, nossa, mano! Olha lá, ela ali! Ah, lá, vai levar para casa. <risos> Os vídeos desse cara é muito bom, galera. Muito bom mesmo. O que vocês acharam aí? Já seguiu a 3 pra ver aonde que ela vai? Comenta aqui embaixo se você já teve essa curiosidade. Beleza? Se quiser seguir o canal vai ficar na descrição original. É nós Tamo junto. Valeu e fui!